Se de repente vocês verem minha cara um pouco rebocada, porque eu fiz um trabalhinho um pouquinho melhor hoje. A gente fez um, uma certa produção. Uh, na realidade minha esposa ela é estudante de estética e como ela está de férias, ela não quer deixar de praticar. Então eu fui a cobaia dela hoje. De certa forma ficou bom. Na filmagem eu dei uma olhada no take e ficou legal. Eu gostei. Modelo, cobaia morre no final. Note. Sim. É. Bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Esse vídeo eu ia gravar ele uh, para publicar em janeiro, só que resolvi antecipar porque eu resolvi dar esse respiro para 2017 para a gente fazer o melhor possível para a Biblioteca de Alexandria. E uma das coisas que eu gostaria muito de fazer para a Biblioteca de Alexandria é isolamento acústico nessa nesse quarto porque tem um cara com a vape lá fora e vocês devem estar ouvindo. E isso é muito ruim, eu detesto quando isso acontece, mas eu não posso deixar de gravar esse vídeo hoje, então vai ter que ser assim mesmo, desculpa. 2016 foi um ano que teve muitos acontecimentos muito marcantes na vida de muita gente por aí. Nem todos os acontecimentos foram bons, mas nem só de tragédias é feita a vida, não é verdade? Eu posso dizer com propriedade, afinal de contas, muita coisa interessante aconteceu comigo, Denis, aqui nesse ano de 2016. Para começo de conversa, a Biblioteca de Alexandria nasceu em março desse ano para ser mais exato, no dia 26 A gente começou a nossa empreitada nesse canal com uma série que explicava os básicos do jogo principalmente para os novatos e para as pessoas que estavam voltando para o jogo e, enfim, depois de um tempo parados, eu fiz isso porque eu senti uma necessidade de mostrar os básicos do jogo de maneira extremamente didática, mastigada, colocada, de maneira bem destrinchada, né? de maneira bem detalhada, para essas pessoas conseguirem vir para o jogo ou voltar para o jogo de maneira mais segura. E a partir daí eu comecei a experimentar coisas, eu comecei a experimentar formatos de séries, comecei a experimentar diferentes formatos de vídeo, eu comecei a fazer coisas que eu achava que poderiam dar certo pro canal. Nem todas deram muito certo, eu cometi bastantes erros ao longo dessa empreitada. Mas cá pra nós, você conhece alguém que começa acertando? Eu não, então, mas eu acho isso bom até na verdade, porque uh, é muito importante que a gente aprenda com nossos erros e eu aprendi muito durante esse período uh, fazendo vídeos para a Biblioteca de Alexandria. A questão é que a gente tem uh, uma vida fora do YouTube e a minha vida fora do YouTube não estava muito segura no primeiro semestre desse ano. Eu passei por um falecimento de um membro muito importante da minha família e no mesmo tempo, ao mesmo tempo, aconteceu também um desemprego repentino. Apesar disso, eu quis fazer o canal mesmo assim, tocar o canal adiante mesmo assim. No entanto, com as desestabilidades da coisa toda, eu quase embolotei. <risos> O canal quase parou, uh, na metade do ano, tipo, recém-nascido, ele quase parou, e minha vida no México também quase parou também, e pra mim foi uma coisa bem complicada, porque era um momento de transição muito delicado uh, naquele momento da minha vida, né. No entanto... A vida também é feita de amigos, eu tive amigos muito legais que me ajudaram a me reerguer ao longo dessa, desse, desse período de transição. O primeiro deles foi Namarconato, um dos fundadores do canal A Forja, e ele me ajudou muito em questões mais de cunho pessoal também, de passar pela, por, por esse período complicado e também falamos muito sobre produção de conteúdo, e nesse período que eu estacionei ele me incentivou a voltar, ele inclusive foi um dos caras que tomou a iniciativa, eu tava com esse projeto na cabeça antes de parar, mas eu achava que não ia fazer isso, mas ele chegou para mim e falou, cara, você quer ir pro GP São Paulo com a gente e cobrir em parceria com a Forja esse evento? Eu imediatamente aceitei e isso foi o principal uh, motivo pelos qual, pelo qual eu acabei voltando. Não só isso, um monte de gente começou a se inscrever massivamente no meu canal, tipo, comecei a ganhar inscrito de graça, uh, porque as pessoas começaram a procurar canais relacionados a Magic uh, em português e o meu canal estava lá, dentre esses canais. Uma dessas pessoas, uma pessoa que começou a contribuir para que isso acontecesse foi o Lucas, do canal Magic Pauper BR, que foi extremamente gentil em divulgar o meu canal em um dos seus vídeos de recomendações. Uh, isso isso para mim foi um gesto muito nobre da parte dele. Eu sou grato a ele até hoje por isso. Mas enfim, uh, fui convidado pela Forja né, a fazer a cobertura do evento, então o Namaconato e o Renan Arnone, ou também conhecido como Legendary, uh, eles né, me convidaram, a gente fez várias reuniões prévias, né a gente planejou muito bem como seria a nossa cobertura do GP São Paulo, a gente teve contato prévio com todas as pessoas, com quase todas as pessoas que a gente entrevistou lá e a gente chegou lá trabalhando, passamos três dias exaustivamente cobrindo Cada detalhe que a gente achava importante do GP, uh, a gente acabou não cumprindo a parte competitiva porque a gente era verde ainda, né? A gente é um pouco verde ainda, mas a gente aprendeu muito com esse GP. E eu sei dizer que foi um momento muito legal, assim, foram três dias de muito aprendizado e de convivência com esses dois amigos do coração. Eu acho que foi a melhor experiência da minha vida, na verdade. Uma das melhores experiências da minha vida de longe. Tendo esse incentivo, eu acabei voltando com praticamente toda a força que eu tinha perdido por conta daquele período de transição. Comecei a pensar em novas séries, comecei a pensar em um novo conteúdo para o canal. Algumas séries deram mais certo que outras, uh, em questão de números, né? Uh, e dentre essas séries, uma delas acabou me surpreendendo pela quantidade de visualizações e o alcance que a publicação teve no Facebook. A gente já vai falar dela. A questão é que em cada vídeo que eu postei, a partir daí, eu tive cada vez mais feedback de vocês inscritos à Biblioteca de Alexandria e cada vez mais sugestões, cada vez mais críticas, né? às vezes vindo em box, às, às vezes vindo uh, diretamente nos comentários dos vídeos. E eu fui produzindo conteúdo de acordo com a demanda de vocês, mas também de acordo com algumas ideias que eu estava tendo por conta própria. E uma dessas ideias já era antiga, já era uma coisa que eu já tinha pensado no início do canal, só que não tinha como viabilizar isso naquele momento, que era uma série de paródias a respeito do cotidiano do jogador de Magic, principalmente aqui no Brasil. Foi aí que surgiu a série MPB, Magic Popular Brasileiro. E ela foi a coisa mais surpreendente que aconteceu ao canal. De todos os vídeos, esse foi o que teve visualizações disparado. O primeiro vídeo, e ainda o único vídeo de paródia que eu fiz no canal, foi o vídeo que teve 600 e tantas, 600 e poucas visualizações. Esse número há de ser atualizado enquanto eu estiver editando esse vídeo. Mas foi uma coisa absurda. Eu nunca pensei que isso daria uma projeção tão grande. Isso foi uma coisa que para mim foi extremamente especial. Saber que um conteúdo humorístico, mas... Né, bastante específico pudesse fazer um, uma, um barulho desse tamanho e eu acho que isso acabou chamando a atenção das pessoas lá na Wizards porque pouco depois eu recebi contato de uma das pessoas encarregadas ele chegou pra mim e falou você quer ir para Comic Con Experience 2016 cobrir a participação da Wizards of the Coast no evento? vocês acham que ia dizer não? e isso para mim foi a coisa mais surpreendente que eu podia ter visto em menos de um ano de canal, porque para mim, na minha cabeça, chegar a esse ponto de você receber um convite direto da empresa que produz o seu jogo favorito é uma coisa que só acontece depois de um tempo, depois de você ter alcançado algumas marcas, no mínimo mil inscritos, uh, um ano de canal, dois anos de canal, você fazendo conteúdo, produzindo massivamente conteúdo, eu achava que só assim eu poderia pensar, cogitar, que um dia a Wizards me chamaria para cobrir uma participação deles no evento. Não que eu diga que aconteceu cedo demais, não. Longe disso, para mim foi uma lisonja tão grande e uma alegria gigante poder estar tá lá convite direto deles eu procurei honrar, eu procurei honrar e eu fiz a melhor cobertura que eu podia ter feito nos mesmos moldes que a Forja e eu fizemos no GP São Paulo inclusive senti muita falta deles lá achei que a gente poderia ter feito outra parceria fantástica menos de um ano aconteceu tanta coisa com esse canal que faz, parece que faz muito mais tempo que ele está no ar e todas essas conquistas que eu, que eu fiz uh, eu não fiz sozinho eu tive a ajuda de muita gente legal e dentre essas pessoas, vocês, inscritos na Biblioteca de Alexandria, foram muito responsáveis. Porque vocês divulgaram, vocês compartilharam, vocês interagiram com esses vídeos durante todo esse tempo. E vocês fizeram com que a Biblioteca de Alexandria alcançasse os patamares que ela alcançou. Eu espero que para vocês, tanto quanto para mim, 2016 tenha sido um ano incrível. Apesar de todos os pesares, apesar de tudo. E que 2017 seja um ano ainda mais uh, realizado, com mais realizações, uh, como o André Manente do canal o Motivo costuma dizer, que 2017, que o próximo ano seja melhor do que o ano que passou e pior do que o ano que está por vir. Porque eu acho, vendo o que aconteceu com o canal durante esse período, esse menos de um ano que ele está no ar, Há muita coisa incrível para acontecer ainda. Então, eu estou aqui para dizer que o próximo ano da Biblioteca de Alexandria, uh, 2017, vai ser um ano repleto de coisas novas. A gente vai estar tá fazendo muita coisa bacana, uh, baseado no que vocês sugeriram, e não só no que vocês sugeriram, sugeriram diretamente nos comentários, eu peço perdão pela dicção, porque eu estou gravando esse vídeo sem roteiro, estou gravando direto. Uh, então, vocês sugeriram nos comentários, mas também eu vou fazer baseado nos números que a biblioteca de Alexandria alcançou, então as coisas que tiveram mais visualizações vão se manter e algumas coisas que não foram tão legais eu vou acabar limando, mas claro, deixando algum, alguma coisa que eu acho que fica bacana, como por exemplo as reportagens que eu tenho feito nos últimos tempos em relação a eventos e coisas do gênero. Para não dizer que eu tô mentindo, aqui tá o meu caderno de planejamento do próximo ano, ele já está praticamente tudo preenchido ele tem menos coisas em algumas páginas do que outras, mas é porque algumas coisas eu tenho que esperar uh, passar o tempo para saber o que, que vai acontecer então fiquem atentos, o canal vai estar tá ainda mais nossa, deu um apito aqui, eu não sei de onde é que saiu, mas enfim fiquem atentos, o canal vai estar tá ainda mais mais presente do que ele já esteve no ano de 2016 vai ter ainda mais conteúdo para vocês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 E como sempre, comente aqui embaixo o que você espera ver em 2017 na Biblioteca de Alexandria. São vocês, através das suas sugestões e críticas, que fazem com que a biblioteca cresça e se desenvolva para se tornar um lugar melhor para todos os Planeswalkers do Multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, pule sete ondinhas, vista branco e Adeus ano velho, feliz ano novo, até mais!